Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nesse final de semana nós fizemos uma enquete aqui no nosso Instagram para saber quais eram as dúvidas de vocês com relação aos concursos de psicologia e eu vou responder a todas as questões que vocês postaram para a gente, combinado? Mas antes disso, claro, siga sempre o nosso Instagram, nós temos sempre novidades aqui. Hoje à noite nós vamos realizar uma live com a professora Monique Mistura para lançarmos o seu curso de discursivas para a Banca CESP. Então quem estiver estudando para CESAL, Alagoas... Para quem estiver estudando aí, como o Memel está estudando, PGDF, DPDF, DPEM, TJ Rio de Janeiro, Alesse, FUB e outros concursos, Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal deve marcar presença nesse concurso. Aliás, nesse curso da professora Monique hoje. E hoje também é o último dia de inscrição. Hoje ela quer participar. Dá tchau para câmera. Hoje é o último dia da inscrição para o concurso do ITEP do Rio Grande do Norte. Ainda dá tempo de estudar. Combinado? Próximo vídeo, então, eu começo. Primeira pergunta, qual que é a dica para estudar legislação lei seca? Por mais que tenha vídeo, tenha material, enfim, bizus, esquemas, lei seca. Então, lei seca, depois dá uma olhadinha no material do professor, dá uma olhadinha nos vídeos, volta para a lei seca, responde questões, vai para a lei seca e deixa a lei seca ali com o mínimo possível de comentários. Coloque apenas aqueles comentários que servem para te orientar, no sentido de você anotar, por exemplo, as questões que você erra mais. Ah, o artigo de número 18 é o que eu erro mais. Então deixa esse, isso destacado, para você não se perder tanto e achar que aquilo que tem mais comentário é o que tem mais chance de cair. Eu cometi muito esse erro e explica até no curso Saga, essa grande dificuldade que eu tive ao longo do tempo. Então, Lei Seca, nada substitui a Lei Seca. Próxima questão: já tem alguma data prevista para o simulado da Prefeitura de Belo Horizonte? A partir do dia 20, nós estamos esperando aí a realização do nosso simulado com uma quantidade de questões maior do que o que vocês vão ter no dia da prova, claro para nós revisarmos tudo de Foucault até Amarantes, que Amarante, na verdade, que está dando um trabalhinho, né? Vocês estão percebendo? O cara é muito bom. Quero estudar para o concurso, para concursos, mas não sei por onde começar. Dicas. Dani Ornelas pergunta. Eu consolidei aqui embaixo nesse curso, o curso A Saga do Concurseiro de Psicologia, todas as orientações possíveis e imagináveis ao longo dos últimos 10 anos de trabalho, praticamente 10 anos, e enfim, bem baratinho, um curso rápido bem orientado, então você entra lá exatamente no ponto que você quer, você vai ver que são orientações bem profissionais, apenas para não ficar repetindo sempre as mesmas coisas e tal. Está tudo sistematizado, tem um monte de PDF, tem um monte de vídeo, e vez ou outra eu acabo colocando um videozinho a mais lá. Então tem da alimentação, do som, organização dos estudos, trilhas, quais são os concursos mais concorridos, os menos concorridos, bancas, como estudar para a banca, como estudar para discursivos. Gente, tudo. Curso, saga, o curso BBB é obrigatório para todo mundo que quer passar e principalmente para quem está começando, quem está no primeiro ano de faculdade já está estudando, né? nós já temos muitos alunos assim. Para o concurso da CESAP sair, precisa fazer promessa para qual santo? Ih, Letícia, é, faço nem ideia, Letícia, de verdade, mas estamos aguardando. CESAL, CESAL Alagoas está para sair nos próximos dias, não é nem semana nos próximos dias. Fundo Saúde está para sair também nos próximos dias, vamos lá. Boa noite, professor. Gostaria de saber como organizar o caderno de questões erradas. Psi, Karen, não tem uma regra geral sobre isso, ah, qual que está certo, qual que está errado, qual que é a forma adequada, minha recomendação é separar apenas por assunto. Então, tem lá o de psicologia, errou, anota a data, copia a questão preferencialmente de forma manual, ok? Você vai ver que você vai ter um envolvimento diferente com o material e, claro, coloca a resposta lá. Esse caderno de questões é importante para você revisar. Domingo não está rendendo mais nada nos seus estudos. Pois é, domingo a gente estuda também. Está lá você pegando seu caderno de questões erradas e revisando. Faça isso, faça isso. Não tem forma, contanto que faça. Com o tempo você vai anotando e adotando o seu próprio estilo. Alguma dica sobre, é, sobre o concurso e trabalho de psicólogo na Polícia Federal? Da Ariane, um grande abraço da Ariane. Sim, tenho sim, olha só. Tem, fizemos duas lives, vocês podem ver aqui embaixo, no ano passado, com... Uh, falando sobre esse concurso e outra com duas fantásticas alunas que passaram pelo Psicologia Nova, foram alunas nossas, aliás, e que comentam sobre o trabalho dentro da Polícia Federal. Uma delas foi a que solicitou as suas vagas, então ela vai ser a chefa do, de vocês, dos próximos aprovados. Perfeito? Então, expectativa de vagas, de conteúdo, ênfase na nossa opinião em organizacional, um pouco na área clínica, sem limite de idade, sem teste físico, enfim, tem tudo lá, deem uma lida, procurem, procurem no YouTube. Certo, coloca lá, minha carreira de psicólogo na Polícia Federal, psicologia nova, e aí vocês encontram. Nenhum outro curso preparatório fez isso ou vai fazer, porque, enfim, somos o Psicologia Nova. Alguma notícia do TJ de Santa Catarina? Nenhuma, absolutamente nenhuma, está parado. Como estamos tendo uma boa leva de concurso, retornando é capaz dele voltar logo também. Previsão de CRP São Paulo, TJ de São Paulo, TJ São Paulo, tem movimentação de verdade para o próximo concurso. Então, eu acho que a partir de agosto, setembro, nós vamos ter uma posição melhor. Definição de banca, por exemplo. E aí, meu amigo, a coisa corre, a coisa pega pesado. Tem um curso já no nosso site, o Carreiras Jurídicas, onde eu coloco algumas aulas da última preparação do TJ de São Paulo a long, long time ago. CRP São Paulo sem expectativa. O próximo CRP que deve sair é de Minas Gerais. Próxima questão. Defensoria Pública do Paraná, alguma atualização? Nenhuma. Eu acho que está parado, não sei se vai ter concurso esse ano. Vou procurar investigar Defensoria Pública do Paraná. Mas vocês viram que as defensorias é, começaram a lembrar que existe psicólogo, né? Na verdade, elas nem lembraram. Foi muita gente enchendo o saco, incluindo nós aqui, do papel do psicólogo dentro dessas áreas e abrindo vaga. É assim, gente, tem que chegar perto. Fala sobre os concursos bombeiros do Rio de Janeiro. Eu sei da remuneração, acho que é oito mil e pouco... Uh, se não me falha a memória, me corrija aí. É para temporário, 8 anos. Previsão, acho que a expectativa vai ser aí um direcionamento no campo organizacional. Me corrijam também se eu tiver errado. Previsão de edital já era para ter saído. Então, vamos ter curso no Psicologia Nova para os Bombeiros do Rio de Janeiro. Ok? Então, é vencer em casa. Vamos lá. Segredo das provas da VUNESP. É, Dani, é, não existe um segredo. O que existe é um, um trabalho muito forte. Minha sugestão é... Tipo, está estudando para a Unicamp, por exemplo, e aí os alunos começaram a pedir aulas aqui no Nitro. E eu vou colocar uma aula adicional no nosso curso Nitro para a Vunesp, em especial. Que é bem difícil de encontrar questão discursiva para a área da psicologia, certo? Mas assim, é, faça... Minha sugestão, faça um caderno de provas. Então, pega as últimas 20 provas da Banca Vunesp e imprima em caderno e aí começa a resolver. Começa a resolver assim compulsivamente, porque você vai falar a linguagem da banca, vai entender as referências, vai ver uma continuidade muito boa de autores. Isso depois de terminar o nosso curso, claro, que está muito bacana. Unicamp. Vamos ter outros concursos da Unesp em breve. Novidades sobre o concurso da, do Ifce Instituto Federal do Ceará. Nenhuma novidade de nenhum Instituto Federal e de nenhuma universidade, que não seja FUB, que também não temos novidade, mas enfim. Alguma notícia da Sensa Manaus? Tirinha de Gui, pergunta nenhuma. Tão com a faca e com o queijo na mão, tudo pronto já, falta decisão política, falta decisão política. Mas a cada final de semana tem uma novidade em Manaus, na verdade. Enfim, vocês devem ter acompanhado aí, infelizmente, o que aconteceu no último final de semana. Concurso de Icapuí do Ceará, a previsão vai ter preparatório? Minha recomendação, hack ah, não tem um curso preparatório, entra no curso de Prefeituras. É o melhor custo benefício de qualquer curso nosso, sem sombra de dúvida. E tenho certeza que ele vai te ajudar a ficar bem preparada para esse concurso. Ok? Tá bem amplo. Vez ou outra eu faço uma, uma adição aqui, outra ali, o um material que pedem e vale a pena. Concurso Prefeituras. Boa tarde. Como se preparar para dois concursos diferentes que ainda não tem edital? É, Eliandra pergunta, se prepare para o mais difícil, mais avançado, porque é mais fácil você descer depois do que fazer o caminho contrário e subir. Então, sei lá, tá se preparando para a Polícia Federal, provavelmente Banca CESP aí. Tudo indica. E aí, estou estudando para um outro concurso, Banca X, Funrio. Eu, eu vou manter a preparação lá no alto. Estou estudando para o TJ Rio de Janeiro, que vai reabrir as inscrições. Estou estudando lá no alto e aí é mais fácil descer do TJ Rio de Janeiro para uma outra banca específica do que fazer o contrário. Perfeito? Então, prioriza também aquele que vai chegar mais cedo, que tem expectativa de chegar mais cedo. Mas junta tudo dentro de um plano só de estudo. E tem mentoria do Psicologia Nova para isso, viu? Mentoria, acelera-se. Qual a tendência em temas de, da, de psicologia na CESAL Alagoas? Considerando que seja a banca CESP, aquela coisa mais tradicional da própria banca. Vai ter uma ênfase em saúde? Obviamente que nós estamos esperando que sim, mas isso não vai descartar a área clínica e o, o edital B da banca CESP, um dia ainda vou fazer até uma camisa com relação a isso, não vai descartar, por exemplo, na minha modesta opinião, nesse momento agora com as informações que eu tenho, psicodinâmica e análise institucional. É possível ficar até análise institucional, mas psicodinâmica provavelmente não vai estar fora do seu edital. Perfeito? Então, temas aí, cara, é CESP, é tudo. Vai clínica, vai área da saúde, com ênfase aí um pouquinho, sei lá, em psicologia... Enfim, nós vamos fazer uma live sobre isso e aí eu estou segurando aqui uma informação. É, nós vamos fazer uma live sobre isso, Vanessa, assim que o edital abrir. Já entra no nosso site que tem curso lá, pode ser que depois da abertura do edital o curso aumente, como tem acontecido com alguns cursos. Então já entra aí para garantir a sua vaga no nosso curso, independente da alteração. Acho que vai haver adiamento e suspensão da prova da Prefeitura de Belo Horizonte? Não. Não. Eu não estou contando com isso, não tem nenhuma informação sobre isso e se eu pudesse apostar hoje em dia, apostaria dois palitos de fósforo de que isso não iria acontecer, não irá acontecer. Acho quase impossível que haja um adiamento da prova. Está tudo acontecendo, gente. Está tudo funcionando. Fazer questões é um ato de revisar ou são coisas totalmente opostas? É, fazer questões é um ato de revisão, é, Giovanni. Inclusive, eu recomendo isso para a, o seu próprio momento de revisão, você ler as questões que você já resolveu. Perfeito? Então, quando passei no meu concurso, eu refiz, sei lá, 20, 30 vezes as questões que eu estava errando. Para consolidar na minha cabeça um caminho adequado na interpretação. Na época, contabilidade, por exemplo. Psicologia é mais tranquila, acredite. Mas é um ato de, de, de revisão, sim. Faça, refaça, apague, faça de novo, não tem problema não. E agregue no processo de revisão. Carreira para conselho de classe, vale a pena? Vale. Giovanni, é o seguinte, os conselhos de classe, e eu não falo só de psicologia, não, vários conselhos... Medicina, farmácia, odontologia, eles têm um plano de carreira muito superior à média do serviço público. Então, nós estamos falando, às vezes, o plano de carreira começa com 2 mil e termina com 10, 12 mil. É absurdamente alto. Então, você tem que verificar cada conselho de classe e ficar no pé. Depois que passar, fica no pé para ser chamado, ok? É a dica que eu dou, mas vale a pena. Conselho de psicologia, vamos ter o Conselho Regional de, de do Minas Gerais em breve. Parece que há uma articulação para isso, eu não sei se andou ou não, vou me informar melhor. E tem curso no nosso site para os conselhos de psicologia. Perfeito? Tem gente aí dizendo que tem curso para tudo quanto é conselho de psicologia. Não, não vai. São Paulo, não há expectativa nenhuma no presente momento. Então, nós respeitamos vocês. Se é que vocês me entendem. Vocês farão algum tipo de revisão TJ Santa Catarina quando sair a data da prova? Com certeza. Estamos aguardando ansiosamente a remarcação dessa prova. Sem expectativa de reabertura de inscrição, mas nós vamos lançar curso sim de revisão para todos os cursos que estão suspensos. Nós vamos lançar assim Como preparar melhor para o TJ Santa Catarina? Já fiz todo o curso de vocês. É, maravilha. Recomendação. Faz um caderno de provas e começa a responder ali de frente para trás, de trás para frente, 200 vezes. É melhor você garantir o que você já tem em termos de tipo, você já está com o um curso, tá você já está com todo o material lá organizado, está com tudo funcionando, garanto que você já tem, revise, reconstrua, estude, e faça acontecer. Melhor você garantir o que você já tem do que, sei lá, começar a arriscar coisas novas e começar naturalmente a perder o que você já estudou. Beleza? Faz o caderno de prova, se sentir necessidade, vai buscar algum outro autor, mas... Você já tem a faca e o queijo? De verdade. Com alguns TRS previstos, sabe se existe possibilidade de vaga para psi Dos, dos grupos de tribunais, os tribunais é, regionais eleitorais são os que menos têm vagas para a área da psicologia, mas nós estamos finalizando um grande levantamento de tribunais e nós vamos comunicar isso para vocês, provavelmente no dia dos psicólogos, no dia, perdão, do psicólogo. É segredo ainda porque é um, é um baita esforço que nós estamos fazendo, perfeito? Mas geralmente TRE, a maior, metade deles não tem, metade deles não tem. O que cai mais nas áreas policiais para a psi depende se for polícia federal, expectativa em saúde e organizacional com leves vieses clínicos. Ah, era para ser jurídica. Eu sei, eu sei, mas não vai ser. Relaxa. Se for, uh, e aí a gente está falando da Banca CESP, Polícia Federal, que já tem a, a, a solicitação para a vaga para a área da psicologia. Vocês sabem disso, se não estão sabendo, estão sabendo agora. E tem curso no nosso site, tem grupo, galera que me mata de orgulho. Se for Polícia Estadual, aí varia de acordo com a banca. Então nós vamos ter cargos para Polícia Estadual de alguns locais aqui no Brasil que cobram organizacional e na prática o cara não vai trabalhar com organizacional. Então varia muito. É mais importante você falar para mim, a polícia de tal estado, tal banca. E aí, independente do, da função do sujeito, é mais fácil você orientar para. mais fácil eu te orientar com relação a, aos conteúdos em si. Sensa Manaus, alguma novidade? Lucas, pergunta nenhuma. Acho que alguém já tinha até perguntado isso antes. É uma decisão política. então com a faca com um queijo na mão. Quero sede do Psicologia Nova em Massachusetts. Tá, professor Monique Mistura, um grande abraço. Boa sorte na live de hoje. Vamos, vamos lá, não sei nem onde é que fica, mas tudo bem. Professor, quando não existe questões da banca, qual a recomendação? Chorar um pouquinho, claro, normal, de todo mundo, e depois... Não sei, Antônio, mas... Sei lá. Se não tem nenhuma questão da banca, vai pelo básico. É aquela... Imagine que seja uma banca mais copia e cola. Então, mais baseada numa literalidade. Eu iria por aí. Porque para você ter uma tradição de banca, você precisa de examinadores experientes que trazem questões mais interpretativas. Como nós não temos nenhuma evidência... Nisso, nós vamos para aquele tipo de banca perfil A. Eu já falei disso em outras lives. Perfil A, que é aquele tipo de banca mais sintética, mais tipo, pega um examinador que acabou de terminar a faculdade. É um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Aí tu pega bancas mais novinhas e mais tranquilas também, de preferência. Dúvidas sobre questões que verso sobre alteração genética versus psicoterapia? Help? Eu não faço nem ideia. Eu estou com dúvida também. Depois me explica melhor essa história. Que questão foi essa? Eu não faço ideia. Algo livro sobre psicologia que considere indispensável, mas que não seja matéria de concurso. Tem um monte de livro, Denire, mas um monte de livro. Não vem nenhum agora na minha memória, mas assim, é, eu gosto muito do campo da economia comportamental, então acabo indicando os, os livros da galera que ganhou Nobel aí. E vou atrás para saber se o que elas escreveram procede. Então tem alguns autores que ganharam o Nobel que inventaram dados. Alguns autores aí que estão bem não estão bem na fita, digamos assim, ou interpretarem inadequadamente os dados. É o que eu curto, acaba sendo o livro meu de cabeceira. Ah, livro de história da psicologia também gosto, enfim, mas não cai em prova. Não no nível que a gente estuda, no nível que eu estudo, fora da, da, das aulas que eu dou aqui. Tem prova da PF? Professor prova na PF? Tem prova física? Não, nem prova física, nem limite de idade. São as informações que nós temos até agora. Professor top 5 assuntos psicobrados na FGV de olho na FUNS Saúde. Nae, eu não consigo listar 5, mas eu dou uma orientação que é entrar no campo da psicologia da saúde. Forma de atendimento, então, de UTI neonatal até, sei lá, saúde mental, que é um, era um assunto, foi um assunto muito forte na banca FGV nos últimos concursos, ok? Mas entra, entra dentro desse campo. Psicólogo, quais são as possibilidades dele? No NASF, como é que ele atua? Talvez no NASF seja a discursiva de vocês. Acho que o concurso PBH vai ser adiado. Não, não tem evidência nenhuma disso. Pode ser que seja, mas eu estou apostando que não. Banca Vunesp, quero estudar por questões. A banca tem uma irmã? Ela está difícil de achar questões. Pois é, Nath. Ela é bem complicada, especialmente em alguns assuntos. No campo escolar, não tem. Não tem. Você vai ver que é um fiasco. Pega a FCC. Eu acho que a FCC ela é bastante... É, como, é, como que eu posso dizer? ela é pouco maculada no sentido de direcionar as questões. Ela é mais nível A. Então, copiada e colada, aquela coisinha mais simples, com nível bom de dificuldade, ela é mais hermética e parecida com a FGV. Mas vai depender muito da, da questão, muito do assunto dentro da VUNESP. A VUNESP não é trivial. A VUNESP não é a banca trivial. Características da banca FunRio. É ruim, a banca ruim. Característica é essa, a banca ruim. Concurso Bombeiros do Rio de Janeiro. Infelizmente, mas a gente vence ela, não tem problema nenhum não. Mas é uma banca complicada e ela tira muita nota do aluno por elaborações de questões de forma dúbia, de forma às vezes incompleta, com erro de português, então a banca com baixo teor nutritivo. É a regra do jogo? Alguém passa? Alguém passa. Recomendação, já faz um caderno de provas das últimas questões da FunRio e começa a resolver aí para ter uma boa noção. Hum, ok? Próxima questão aqui. Vamos lá. Teremos curso para o Rio de Janeiro? Sim, Miriam. É esse daqui embaixo, então dá uma olhada nele, por favor. Nós é, vamos colocar ainda mais alguns pontos dentro desse curso, alguns pontos adicionais. É o curso completo, as inscrições serão reabertas e, enfim, temos tido um excelente feedback. De verdade, tem muita coisa que eu não posso falar aqui, mas... É, inclusive de quem dá o curso nos concorrentes sobre esse curso daqui, ok? Então já imagina aí quem que é nosso aluno. Falei. Vamos lá. Dicas de livros para estudar Vunesp. Tem similogia e da d'Alga. Vale a pena estudar ele? Sim, vale sim. Eu pegaria já a terceira edição. A banca Vunesp é uma das que é, se atualiza mais rapidamente. Pelo menos era assim lá em 2014, 2015. Ela era muito rápida. Enfim, vale a pena e depende muito do assunto. Depois, entre em contato comigo nos grupos específicos em que você estiver matriculado no curso. Talvez Acho que você é da Unicamp. E a gente troca uma figurinha com relação às referências melhores. Dica para quem vai fazer a prova amanhã. Eita, não deu tempo de gravar. Mas ela está falando da prova de João Pessoa, acredito eu. Foi um sucesso. É, então, eu vou publicar daqui a pouco o feedback de alguns alunos. Então, cara, tudo que vocês encontraram na prova, praticamente tudo, estava dentro do nosso curso. Foi um feedback maravilhoso. É a realização de qualquer professor. É, eu agradeço em meu nome e em nome da professora Suzy também, então, por essa, essa realização. Sem vocês, não tem como fazer é, esse resultado de fato acontecer. É, eu tive notícias de alunos que gabaritaram psicologia. Vamos ver como é que isso vai acontecer nos próximos dias, porque nós ainda estamos na fase de recurso. Você vai entrar em recurso com todas as questões. Beleza, gente? Vídeo bem rapidinho, quase 20 minutos aqui de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado. Deixa o like e no final de semana que vem temos mais questões. Um abraço, tchau!